Você vai ouvir um americano e um britânico pronunciando essa mesma palavra aqui, ó. Americano. International norms. Britânico. Benefits of international trade. International norms. Benefits of international trade. Por que será que a pronúncia ficou diferente? What's up, learners? No inglês britânico, eles pronunciam a maioria das letras e palavras parecidas como, como se fossem escritas. Já no inglês americano, você vai ouvir de uma forma diferente, uma forma mais corrida, né, mais atropelada, faltando letra, a maior confusão. Percebeu que o, o britânico falou international, pronunciando mais o t? Aqui de novo, ó. Benefits of international trade. Enquanto o americano falou international, international, sem pronunciar a letra T, ó. International norms and... Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu no inglês americano porque a letra T estava seguida da letra N. Olha aí, ó. International, international, ó. Viu? O mesmo vai acontecer com a palavra internet internet. Claro que você pode falar internet normalmente, mas aí vai soar mais uma pronúncia britânica, né, do que uma pronúncia americana. Um americano ele falaria internet. Internet, sem a letra T pronunciada. Por quê? Porque a letra T acompanhou, né, Ela veio aí seguida da letra N. Tem um N antes do T, então você não pronuncia essa letra T. Vai direto para a próxima letra, né? International. Internet. O mesmo vai acontecer com essas outras palavras aqui, ó. Seguintes palavras. Tem international, internet, como eu já falei para vocês. Olha aqui, ó. Interview, interview, dentist, dentist. Pois é. Winner, winner. Que acaba ficando com o mesmo som, né, da palavra winner, que é vencedor. Disappointed, disappointed. Senna claus class, senaclass, sena. Seneca class, wanted Wanted, 70, 70, 20, 20. Acontece com os números também, percebe? É claro que você poderia pronunciar essas palavras com um T tranquilamente, né? Tipo, winter, Santa Claus, wanted, né? é, 70 tranquilamente, mas aí soa uma pronúncia mais britânica, né, como eu já falei antes, e você vai ouvir com mais frequência um americano dos Estados Unidos, olha que coisa, falando uh, sem o T, já indo para a letra seguinte. Tá? Eu vou explicar para vocês três situações. Primeiro caso, quando a letra T está na sílaba tônica da palavra. O que, que é sílaba tônica, Júnior? Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Por exemplo, é, cadeira. Qual que é a sílaba tônica de cadeira? O dei, né? Cadeira. Cadeira. Você não fala ca ou cadeira ou cadeirá. Cadeira. Então, dei é a sílaba mais forte. Como meio estranho, né? Deira, Dei. Dei é a sílaba mais forte. Como, por exemplo, a palavra until. Until. Essa palavra aqui, ela tem o T, né? E tem o N também, ó. A Letra T seguida da letra N. Beleza. Ah, Junior, então, conforme você explicou, então eu vou falar anel, certo? Não, não. Você não vai falar anel. Sabe por quê? Porque a letra T, ela está na sílaba mais forte, na sílaba tônica da palavra. Você não fala until. Você fala until. Então, quando o T está na sílaba forte, né? na sílaba tônica, aí você. Não pula a letra T. Você vai pronunciar a letra T. Until. Until. No segundo caso, não pronuncie o T seguido das letras. E, N e N. Por exemplo, listen. Listen. Olha só. Isso aconteceu por causa do EN que vem após a letra T. Percebe? Listen. N. Oh, o E, tá, e N está depois do T. Então, você não irá pronunciar a letra T. Listen. Listen. E acontece com essas outras palavras aqui também, ó. Soften, soften, soften. Fasten, fasten, fasten. Often, often, often. É claro que você pode pronunciar uh, soften, fasten, uh, often, mas aí soa mais britânico. E nós aqui temos o foco no inglês americano. Né? Então, você vai ouvir sem a letra T no inglês americano. E tem mais um caso aqui que só acontece, né, também. Mas, nesse caso, não tem nenhuma regra específica. Não há nada disso. Eu vou apresentar essas palavras aqui para vocês, ó. Castle. Castle. Whistle. Whistle. Então, castelo, né, e asso assovio. Mortgage. Mortgage. Que é tipo um financiamento, né? Financiamento de casas. Christmas. Christmas. Aí, ó, percebe que o T não foi pronunciado. Christmas. Merry Christmas. Mortgage. Também não foi pronunciado. Whistle. Pulou, né? Do S pro, pro L no final. Castle. Castle também não se escuta a letra T. Então, essas palavras aí têm características diferentes, terminações diferentes, letras que vêm antes e depois diferentes. Elas não se incluem né, em nenhuma regra que eu citei na, no primeiro e segundo caso. E são assim... Porque, porque é assim que é. Então, às vezes, no inglês, como eu sempre falo, é melhor aceitar que dói menos, né? É aquela coisa. Você vai conseguir pegar essas manhas aí de como que pronuncia uma palavra ou outra com o seu contato diário com o inglês. Você vai pegando a manha de cada palavra e pronunciando-as de forma correta, né, de tanto ouvir e ler. E naturalmente, sem se preocupar com essas regras que eu passei aqui, você já vai estar, tá, opa, pronunciando direitinho e entendendo bem essas palavras quando você ouvir. Informações sobre o meu curso, está tudo aqui na descrição desse vídeo. É claro que você tem que deixar o like para ficar feliz, inscreva-se neste canal. E eu separei esses dois vídeos aqui, ó, que com certeza são do seu interesse para você aprender inglês. Pode clicar neles. That's it for today, thank you so much guys for watching, e lembrem-se, lembrem-se, see you around, bye!